Sou Maicon Gomes, hoje a gente vai aprender a achar as notas no braço do, do violão do instrumento. Só que para isso a gente vai precisar falar da escala cromática. Ela é da seguinte forma: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, do Mi pro Fá não tem sustenido, então vai direto, Fá sustenido, Sol Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. E do Si também a gente vai direto pro Dó, que não tem sustenido. Então vai direto. Essa é a escala cromática. Ela tem sustenidos os acidentes do meio. E como é que a gente acha aqui as notas no braço do violão, do instrumento? É o seguinte. Digamos que a primeira, primeira corda está afinada em Mi. Então eu acho na escala cromática... Onde está a nota Mi, e aí, para cada casa dessa que eu apertar, é uma nota na escala cromática. Por exemplo, solta a primeira corda Mi. Na primeira casa aqui eu tenho Fá. Na segunda casa aqui eu tenho Fá sustenido. Na terceira casa eu tenho Sol. Na quarta eu tenho Sol sustenido. E continuo seguindo a escala. Lá. Lá sustenido, Si, Dó e continuo seguindo. Vamos para a segunda corda agora. A segunda corda solta ela é afinada em Si. Então eu acho a nota Si lá na escala cromática e aí cada casa que eu vou andando é uma nota da, da escala. Ó, solta Si. Primeira casa aqui, Dó. Segunda, Dó sustenido. Terceira, ré. Quarta, Ré sustenido. Quinta, Mi. Depois, Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Isso vale para todas as cordas. Você acha a nota dela solta. Por exemplo, na terceira corda, Sol solta. E aí vou andando. Sol sustenido. Lá, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, todas as cordas. Quarta corda aqui, é, eu tenho um Ré solta, então próximo, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, sol sustenido, Lá, Fá sustenido, Si, dó e aí vai. Isso vale para todas as cordas, então você acha a nota afinada solta, e para cada casa que você apertar, você tem a próxima nota da escala.